Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Ala e eu sou professora de ciências do sexto ano. Hoje, a nossa aula é sobre o ar. Estudaremos a existência do ar e suas propriedades, a atmosfera, a pressão atmosférica e os ventos. Iniciando a nossa aula, quando nós falamos sobre existência do ar, queremos dizer que o ar é matéria, ou seja, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa Espaço. Então o ar, por mais que nós não possamos ver, ele está ocupando espaço. As principais propriedades dele são a compressibilidade, ou seja, a diminuição do volume quando comprimido. Então o ar ele tem a capacidade de se comprimir. Nós chamamos o ar de comprimido quando ele está espremido. Aqui nós temos um ótimo exemplo, usando uma seringa, quando o ar tinha um volume inicial e você tampa a entrada da a, a abertura da seringa e pressiona você está diminuindo o volume então o volume que antes aquele é ocupava ele agora vai ter que ocupar um volume bem menor e ele fica exprimido então nós chamamos esse ar de comprimido da mesma forma como existe a expansibilidade que agora é o aumento de volume ocupando todo o espaço disponível é o exemplo do ar rarefeito um ar mais espalhado então ele ocupava um volume inicial, você tampou aqui a passagem, a passagem de ar e aumentou o volume inicial. Agora o volume que ele tinha antes para ocupar foi aumentado. Então ele se espalha. Nós chamamos de ar rarefeito, ou seja, raro, certo? E esse é a característica dele conseguir Diminuir o seu comprimento e aumentar o seu comprimento é a elasticidade, porque ele pode voltar ao seu volume inicial quando descomprimido. Então o ato dele conseguir estarrar efeito e comprimido, nós chamamos de elasticidade. Outro ponto importante é que o ar ele exerce pressão sobre todos os corpos e sobre toda a superfície da Terra. Prosseguindo a nossa aula, nós temos também o estudo da atmosfera. Sabemos que a atmosfera são camadas de ar, uma camada gasosa que envolve a Terra. E ela está dividida em algumas, alguns tipos de camada. Nós temos a troposfera, que é a que nós vivemos. Ela vai do solo até aproximadamente 12 quilômetros de altura. É nela que contém as nuvens. Então é na troposfera que ocorre a maioria dos fenômenos climáticos. Né? A chuva, o granizo, a neve, tudo ocorre na troposfera que é onde nós, seres vivos, estamos. Logo depois, após a troposfera, nós temos a estratosfera, que contém o gás ozônio. Isso significa que a camada de ozônio ela está na estratosfera. E qual a importância dessa camada? Ela vai impedir que os raios ultravioletas, os raios vermelhos, é, entrem na troposfera, certo? A mesosfera vem logo depois da estratosfera. São temperaturas muito baixas. Além disso, é importante dizer que na estratosfera, o gás ozônio, combinado ao gás carbônico, ele evita o congelamento do planeta, então ele aumenta o aquecimento. Nisso, nós sabemos que a mesosfera tem temperaturas muito baixas, Por que a troposfera, que é onde nós vivemos, ela é aquecida, graças à estratosfera. Depois da mesosfera, nós temos a termosfera. É, da termosfera até a ionosfera, nós vamos ter íons. Ions são partículas que conduzem a eletricidade. Então, da mesosfera até da termosfera até a ionosfera, nós vamos ter é, o reflexo de ondas, certo? Ondas eletromagnéticas. Então vai ser muito importante ao que se refere à comunicação, à telecomunicação. É, também na termosfera, nós temos temperaturas elevadas, cerca de mil graus Celsius. E penetram meteoritos. Lembrando que é também na termosfera que penetram e são destruídos esses meteoritos. E por fim nós temos a exosfera, que é o predomínio de gás e hidrogênio. A pressão atmosférica. No começo da nossa aula nós vimos falando que o ar ele exerce uma pressão. Por que ele exerce uma pressão? Porque o ar ele está se movimentando. Nós não podemos ver, mas ele se movimenta. Ele, as moléculas, as partículas do ar, elas colidem entre si. E esses movimentos, eles geram a pressão. Essa pressão, ela está exercida sobre nós, certo? Então, a pressão atmosférica nada mais é do que a força com que a massa gasosa ao redor da Terra atua sobre a superfície desta, atraída pela gravidade. Em 1643... Torricelli, na França, através de um experimento usando mercúrio, descobriu que uma atmosfera equivale a 76 centímetros no nível do mar. Como assim? Ele usou um instrumento, hoje, quando nós queremos medir a pressão atmosférica, nós temos o barômetro, que é um instrumento utilizado para esse fim. Mas, quando foi descoberto, em 1643, é, Torricelli ele usou um recipiente em que havia mercúrio, e um tubo em que ele colocou também uma quantidade de mercúrio. E ele mergulhou esse tubo nesse recipiente. E ele viu que onde o mercúrio se equilibrou foi a 76 centímetros do nível do mar. E ele nomeou aquilo ali como uma atmosfera. Tudo bem? Outra relação importante quando a gente fala de pressão atmosférica é a relação com a altitude. Nesse esquema aqui, ó, bem simples, a gente pode compreender o seguinte que quanto menor a altitude, ou seja, quanto mais baixo eu estou, a pressão atmosférica é bem maior, certo? Por que, que é bem maior? Porque aqui o ar está é, comprimido, certo? Os choques são mais frequentes, a pressão é, é, sobre nós é bem maior. Agora, quando nós estamos em altitudes maiores, eu, significa dizer que o ar está rarefeito, então ele está mais espalhado, a pressão que ele exerce sobre nós é muito menor. Então, quanto maior a pressão menor a altitude, e quanto menor a pressão, maior a altitude, certo? Aqui, ó, foi o que eu acabei de falar, quanto mais raro é feito o ar, menor é a pressão que ele exerce, porque ele está mais espalhado. Os ventos. Os ventos é um movimento orientado do ar, causado pelas diferenças de temperatura e pressão de regiões próximas. Então, nós estamos estudando o ar. Nós sabemos que ele existe, que ele é uma matéria, que ele ocupa espaço e que ele exerce pressão. Agora, nós também temos que saber de que forma esse ar pode se movimentar. Ele se movimenta em forma de vento e pode ocorrer de formas diferentes. Então, é, uma relação importante aqui é lembrar que só ocorre a, a diferença de movimentação do ar devido à temperatura e à pressão. E a relação funciona da seguinte forma, quanto menor a temperatura, maior a pressão. Quanto maior a temperatura, menor a pressão. Instrumentos relacionados ao vento, para que nós possamos distinguir quais os tipos de vento. Nós temos os anemômetros, que vão medir a velocidade, as birutas e veletas, que vão medir a, o sentido e a direção desse vento. Então, vamos aos tipos de vento. As brisas podem ser marítimas ou terrestres. A brisa é um vento mais fraco, mais agradável. A marítima é a que sai do mar para a terra e a terrestre da terra para o mar. Lembrando que a marítima ocorre no período do dia e a terrestre no período da noite. Temos os alísios, que são ventos mais constantes. A velocidade aqui já aumenta em relação às brisas. Temos os ciclones. E os furacões? Os ciclones ele já têm uma velocidade muito maior quando comparada às brisas, certo? São aquelas ventanias mais fortes. E os furacões é o que nós já conhecemos, né? É, quando os ventos estão alcançando velocidades altíssimas e são capazes de mover toda uma estrutura, é, como carros, é, casas, certo? Porque agora a pressão que ele exerce sobre os objetos é muito maior. Agora vamos fazer um pequeno exercício de fixação para ver se a gente realmente compreendeu alguns conceitos, algumas propriedades do ar, certo? Mas eu digo para vocês, é muito interessante vocês pausarem o vídeo e tentarem resolver sozinhos, porque é só assim que a gente aprende. Vocês tentam resolver e depois vocês voltam para dar uma olhadinha nas respostas, tudo bem? Então vamos lá. Primeira questão, assinale R para Rar Efeito e... E C, para ar comprimido. Letra A, ar de grandes altitudes. O que, que eu falei? Quanto mais alto, menor a pressão, certo? Então é um ar rarefeito. É Letra B, bote salva vidas. É um ar comprimido. O ar está espremido dentro do bote. Pneu de automóvel. O ar está comprimido dentro do pneu. Bolas esportivas. O ar está comprimido dentro da bola. Aspirador de pó é um ar rarefeito. Segunda questão, que camada da atmosfera nós, seres vivos, habitamos? A troposfera, que vai do solo a aproximadamente 12 km na atmosfera. Terceira questão, complete a frase. Pascal verificou que quanto maior a altitude, menor é a pressão. Quarta questão, qual a utilidade das birutas? Elas servem para indicar a direção e o sentido do vento. Toda a nossa aulinha foi tirada do livro Caderno do Futuro de Ciências do 6º ano. Então, muito obrigada, sucesso nos estudos e até a próxima!